Pessoal do canal, é, é, algumas pessoas vendo o nosso trabalho, é, recentemente nos perguntou como a gente monta nossas mesas, né? Estou com o tampo de mesa aqui já montado, e é, como que a gente faz o pé da mesa em X, certo? Como que a gente calcula, algumas pessoas me perguntou que ângulo que eu uso, que grau que eu uso e tal, e eu não uso nada disso. É uma, muito simples de fazer. E eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje. Vou estar mostrando como que eu calculo a abertura do pé em X. E logo em seguida eu vou mostrar como que é a montagem. Depois ele finalizado e a mesa montadinha aqui para vocês entenderem. Beleza pessoal? Aqui ó, o tampo de mesa já está montado. No próximo vídeo eu vou explicar como que eu monto esse tampo de mesa aqui. É uma, uma mesa com três pranchas de 4 centímetros de espessura. Está é, só montada, não tem zero de acabamento ainda. E depois eu vou explicar como que a gente faz essa montagem pessoal, essa é uma mesinha de 2 por 80 de largura. tá aqui, ó, 80. Certo? 80 e meio ainda vai ser acabado, vai ficar com 80. O que acontece, pessoal? Eu sempre deixo uma, um beralzinho do pé da mesa. Tem gente que faz o pé da mesa aqui, muito rente na beirada aqui. Eu não acho bonito. Eu sempre deixo, costumo deixar 7,5, 8 cm. Dependendo da largura da mesa, até 10 centímetros de beral. Mas aqui, para ficar proporcional... Tô deixando 7,5 meio. Certo, pessoal? Aqui, ó. Então, marquei sete centímetros e meio de caixa. Deixa eu pegar o metro. Treina. O metro é mais fácil. Tá então, aí, pessoal. Já marquei com o um risco aqui. 7 centímetros e meio. Marquei de cá mais sete centímetros e meio. Beleza. Vamos descobrir com quanto de abertura com o nosso... Se eu tenho algum gabarito, ó, pessoal, não tem nada de, de gabarito. É uma, uma receita simples aqui. Ó, corta seu pé com 1,10. Eu, eu, por exemplo, a mesa com 80, eu corto meu pé com 1,3 de tamanho. Aqui o pé já está preparado aqui, pessoal. Só explicar para vocês aqui, ó. Preparei o pé, certo? 15 cm de, de largura, 1,3 de comprimento. É a espessura que não influi, mas quase 5 de espessura. O que acontece, pessoal? Para fazer o pé em X para ele ficar bonitão e, e ficar certinho, não, tem, não precisa de gabarito, não precisa de nada. Simplesmente é o seguinte: 1,3m. Um qual que é a metade? Você vai achar o centro, seja 1,3m, um 1,5m, um que você corta seu pé, você vai achar o centro. O meio, exatamente do seu pé. 51,5. 515 Aí ó. 51,5. Certo? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, 51,5. Ok? O meio certinho do pé. E você vai achar também o centro desse pé. Se é 15, 7,5 cm. Tá aí. Certinho? O que, é que, que, é que você vai fazer? Você marcou aqui, leva no seu furadeira de bancada, faz o furo. Ah, mas como que você faz para achar o centro? Então, espera aí que eu já vou explicar. Então furei os pés, então, os outros dois estão tá ali, os dois que já estão tá furados, isso aqui é um par. O que, que eu vou fazer? Simples demais. Nós vamos fazer um pé com 65 centímetros de abertura. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Botar a trena lá no cantinho. Você vai puxar aqui no 65 que você quer. Certinho? Prontinho. Vamos travar aqui com o sargento. Bem travado. Vamos conferir a medida, ver se não saiu aqui. Certinho. Beleza? Ok. Próximo passo, como eu corto a nossa serrinha ali, o corte é feito na serra, para a gente desbastar, fazer o um encaixe meio madeira, que a gente faz um encaixe meio madeira. Está aqui o goniômetro dela, esse bonitão aqui, beleza? Está medido, tá travado, o que é que eu faço? Venho aqui com o nosso goniômetro. e vou copiar a medida lá para a serra. Bem bem encostadinho o aqui aqui, pessoal, é, não, não sei se todo mundo vai ter um goniômetro desse, certo? Não é o original da marca, é o original dela não presta, esse aqui foi comprado em, aí no... veio de fora, acho que veio até dos Estados Unidos, não sei, na época, caro pra cacete, paguei quase 300 reais isso daqui. Beleza, pessoal, aí, ó, eu não procurei grau nenhum, mas deu 30 graus. Certo? Aqui, ó, quase, 30, 30, quase 31 graus. Então, está encostadinho aqui, está definido o nosso ângulo. Nós vamos travar aqui. Apertou bem. Aqui não, não travou, mas vou apertar também. Pronto. O Tá está travado com o grau, com o ângulo que eu preciso cortar. Ok? Pega um lápis. Eu risco de caneta para ficar um risco bem mais preciso. Você vem aqui. Isso aqui faz parte do processo de corte depois. Vocês vão entender por que, que eu estou riscando. Risquei aqui. Vou riscar de cá. Vou riscar o outro, né? Riscadinho aqui. Lembrando, não esquece aí, pessoal, de travar com o sargento aqui, com o grampo porque a hora que você movimentar seu pé para você riscar, ele vai sair do lugar, se você não travar. A gente solta aqui. finalizar o risco aqui pessoal, vou apanhar um esquadro aqui só um instante, para finalizar nossa marcação do pé aqui, o que, é que eu costumo fazer, eu venho aqui no risco, para hora de cortar você vai precisar aqui, marca aqui, marca aqui, beleza, outra que eu vou passar para vocês agora, como que você faz o encaixe meio madeira para ficar... cortar exatamente o tanto necessário? Olha só, tá dando 4,6, certo? Então, logicamente nós vamos ter 2,3 de meia madeira, certo? Então, nós, a gente vem aqui 2,3. A manha, regular a serra, pessoal, na altura certinha lá que vocês precisam, ó. basta vocês marcar em um desses aqui, ó. Você bota lá na serra, eu vou ensinar daqui a pouco como que regula essa altura aí. Ok? Então já vou terminar de riscar aqui e vou lá pra serra cortar para vocês entenderem como é que funciona. Ok? Pessoal, então vamos lá, na regulagem, aquela hora eu fiz essa marcação aqui, né? A caneta. vocês vão entender por que, que eu fiz essa marcação. Regulagem de altura aqui, ó. Do disco. para cortar mesmo Sim, só para facilitar, entendeu? Ó. Nós vamos baixar nosso disco aqui, procurar deixar o, o centro do nosso risco. Mais ou menos no centro do, do, do eixo da serra aqui para gente poder é, calcular a altura. Então, aqui ó, vocês veem que está quase lá. Vamos baixar mais um pouquinho. Aí a gente tem que ficar atenta lá. Nossa vídeo está cortando. Fica de olho lá na pontinha da vídeo onde ela vai cortar lá no risco. Tá. Você dá uma girada no disco aqui para ver se ela não vai passar mais alto em algum lugar. Beleza. Então tá regulado. Aí agora, aquela hora nós usamos o goniômetro, já deixamos ele travado. Vamos botar ele aqui no trilho. Certinho? Agora nós vamos trazer o nosso pé aqui na serra. Vocês lembram do risco que eu fiz lateral, pessoal? Aí ó, agora é a hora dele. Cortar sempre o disco. Você vai vir aqui para ficar um, um corte, para ficar um, um encaixe perfeito no, no pé da mesa. Disco sempre cortando do risco pra lá, certo? Então nós vamos fazer o corte agora, daqui a pouco a gente já volta aí com o pé montadinho. Vou mostrar depois de cortado como a gente limpa e daqui a pouco a gente vai estar tá com o pé montado aí, tá ok, pessoal? Cause we always give it one last try Yeah, you've watched me break a thousand times Now I'm all alone, cause you never show You say you will, but then you don't That's how it goes, don't wanna go I'm turning off my mind For you in the morning, I'm gonna leave without giving a warning. I'm gonna leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you. Pessoal, outra dica importante, então nós definimos aqui a largura do nosso pé, o grau, o ângulo, como vocês quiserem falar aí. O que acontece? Essa parte aqui, já está marcada aqui, isso aqui já é o risco para a gente fazer o corte, tá certo? Para a gente cortar para apoiar o tampo da mesa em cima aqui. Essa parte aqui vai apoiar no tampo da mesa, certo? E essa parte aqui vai no chão. Aí beleza, aí o pessoal me pergunta, ah, mas e aí a altura? O seu o X, e, e como que fica a questão de altura? Pessoal, minhas mesas são em média 83 centímetros 82 de altura, é o que se usa por aqui. Eu tenho aqui 3.6 de espessura na prancha aqui, que é o tampo da mesa, certo? 3.5, vamos considerar 3.5. Então, eu ah, vou deixar essa mesa com 83.5, por exemplo, é 82.5, vamos lá, eu já até risquei aqui, estou deixando o pé, então, com 79 centímetros de comprimento. Você vem aqui, no cantinho aqui do, do pé, lá em cima, onde vai apoiar na mesa primeiro aqui. Coloca, coloquei a ponta do, do metro aqui. Aí eu trago aqui na extremidade, marco 79. Certo? E aí, é, ah, e minha mesa vai ficar com qual altura? 79 mais 3,5, que vai ser 82,5 de altura. Acabado no, em cima do tampo. Porque eu tenho que somar a altura do pé com a altura do tampo aqui, da espessura. Certinho, pessoal? Aqui ó. Então 79. Vou do outro lado, os mesmos 79, tá marcado aqui já. E depois, seguidamente, nós vamos fazer o corte. E vamos dar acabamento já para proceder a montar do pé. Na mesa, tá ok?